Novas plantadeiras com sistema de autolubrificação, o que diminui o desgaste e o tempo de manutenção. É isso que traz a Tatu Marquesã. A PST Duo e a PST Trio são plantadeiras com rolamentos blindados e sistema de buchas que evitam o desgaste e permitem melhor acompanhamento do plantio. Já a Cop Trio é ideal para garantir a deposição da semente e adubo na profundidade certa. A diferença é que agora elas vêm com um novo sistema de lubrificação, onde foram iluminados 90% dos pontos que haviam. Então, só para ter uma ideia, por linha de plantio, hoje só há um ponto de lubrificação. Então, a, o, o, o produtor ele já começa a trabalhar mais cedo, né? porque ele não tem trabalho mais de fazer essa preparação e, portanto, tem mais tempo para plantar e menos tempo para ficar na manutenção. Fala um pouquinho de cada uma delas. É, a linha PST é, do E-Trio são máquinas articuladas, já bastante conhecidas no mercado, são máquinas de sucesso, portanto, é uma evolução do que já era bom. Né? É, são máquinas que atendem aqueles produtores que precisam de máquinas onde o seu terreno requer é, uma adaptação ao terreno por, em, por motivo de um relevo né, mais acentuado. Então, elas se adaptam muito bem, tem bastante flexibilidade. É, depois a linha cop são máquinas maiores, com mais capacidade para abastecimento, portanto você para menos para abastecer tanto adubo como semente. E além dessas vantagens que eu falei para a linha PST, a Cop também possui uma articulação de linha maior, são máquinas com uh, linhas de pantográficas que chegam até 60 centímetros de articulação. Então, além da articulação sobre o terreno, você também tem articulação na linha. Então, trabalha nas, dois, nas duas direções. Portanto, tem a melhor adaptação ainda aos terrenos mais acidentados. A Tatu Marquesa tem mais de 70 anos de tradição e assegura qualidade na hora de plantar. Articulação, adaptação e facilidade de manutenção as máquinas Tatu oferecem todas as opções de tecnologia desde o agricultor familiar que requer menos tecnologia para o seu dia a dia até o produtor em escala industrial que requer o máximo de tecnologia com máquinas grandes e de alta capacidade, a Tatu tem a mais completa linha de todo o Brasil na área de plantio.